There's a change in the wind that's blowing And I've still got Bom dia pessoal, a gente tá aqui no nosso último dia praticamente em Montevideo porque amanhã a gente sai bem cedo pra ir pra Buenos Aires Olha só o estado desse quarto Tem coisa nossa, tipo em tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. A gente vai arrumar tudinho hoje Chegamos ao nosso último dia em Montevidéu Mostramos o charme do centro histórico, exploramos o bairro Punta Carretas E também fizemos um passeio à Punta del Leste No nosso último dia, vamos explorar o bairro Pocitos e a placa de Montevidéu Mas primeiro, vamos nos despedir do centro caminhando e almoçando no Mercado do Porto Falando uma feira de rua aqui, de frutinhas bem parecida com o Brasil Uma vez eu vi um programa de TV de um cara que viajava sem gastar absolutamente nada Ele não tinha nada de dinheiro E aí o que ele fazia <coughs> E aí o que ele fazia é que ele ia nessas feiras E no final da feira ele pedia para os feirantes frutas que eles iam jogar fora Frutas, legumes e tal que eles iam jogar fora E aí eu lembro que ele conseguia tipo uma sacola cheia de peringelas e algumas pessoas davam frutas boas assim Então se você tem essa pira quem sabe, so, uh -huh. né? Por que não? Né? Olha isso, gente, o Uruguai também tem a Fernanda Gentil deles, ó. O programa de esporte da Fox. A gente pediu uma picanha, né, na verdade dá pra duas pessoas, com acompanhamento de batata frita. Uma meia garrafa de vinho. E vai sair bem cara essa brincadeira. Pro, provavelmente uns 200 reais, é o que eu chuto. Né? A gente pegou um ônibus aqui A gente tava no mercado da Uber E agora a gente tá indo pro Monte Videl Não tinha só o um Monte Videl Shopping A gente não é exatamente pro shopping agora A gente quer fazer um vídeo lá na placa de Monte Videl é, Cada passagem custou 36 pesos E a é válido do uma hora Olha aqui a praia de Montevidel. a Os Rositos Onde tem a plaquinha E um monte de ali uh, para, para com o drone pela primeira vez. Que bem, vai, eu tô nervosa. tem o World Trade Center de Montevideo Como vocês podem ver, não é nada demais, né? <risos> Mas, enfim, é perto da placa de Montevideo e também do Shopping Montevideo claro, falando então é um shopping muito legal que tem aqui A gente tá indo lá? Sim Vamos só tirar uma fotinha para dizer que a gente veio Esse é o Shopping Montevideo Bem mais cheio do que o, o shopping Punta Caretas, mas também é legal. Mas o quê? Também é legal. Tem um Starbucks aqui, tá, gente? A tela tinha acabado de falar que não tinha Starbucks aqui. E tava bem cheio, então não deve ter muitos mesmo. E aí a gente virou a esquina, um oh, Starbucks. Olha o tamanho dessa Forever 21 É tipo um andar inteiro aqui do shopping Fiquei tonta <risos> Bora